Meu nome tá aqui, Cruzinho, perfeito E assim, esse jogo é muito bom, né, mas enjoa Você ficar jogando ele toda hora Não tem reputação, não dá pra jogar online Eu jogo de faca mesmo, foda-se Eu jogo de faca também Eu acho de faca maior Eu rio Se vocês puderem se inscrever no meu canal É... seguinte. Assim. Se quiser se quiser, porque eu sou uma bosta. Então, se você gostar do vídeo, ou de mim, provavelmente do vídeo, né? É, você deixa o like, né? vai me, me ajudar muito. Tipo assim, o jogo aqui é uma bosta. sabe porque eu tô achando que é uma bosta, porque tá bugando pra caralho aqui. Eu tô ficando louco! Ai, moleque, Estou aqui pra dizer que eu odeio esse mapa, eu odeio mesmo, eu odeio esse mapa. Estou com a gravidade ligada, então eu posso pular. E com o fogo amigo ligado. Eu... Por que? Porque eu gosto. Pronto. E tipo, tava ganhando pra caramba, vocês podem ver aí. Tá maravilhoso aqui. Para de se machbar aqui mapa. A bomba sai que eles já plantaram, né? Vai explodir já. Foda-se, tá bugando mesmo também. A bombinha, mas quase que eu matei meu amigo. Tá tudo vivo ainda. A bomba explode na cara dele. Ele continua vivo muito bem, né? Jogo, parabéns. Olha a bomba desgraça, uh! eu já tô doidão. Tipo, ele joga bom bomba pra qualquer lugar, porque eu também não posso jogar o lado do caralho, na a gente jogou online, Já me fuder toda Puta que é pariu, Jason matou dois, puta! O que aconteceu aí? A gente já tem três no nosso mortos. Assim né, a gente se fode. Uou! Wow. Ou oh, não! Vem, vem, vem, vem ficar me olhando aqui, seu vagabundo! Vai, sua fortíssima do caralho! Vai! Meus amigos de chegar, ao outro lá, onde fica a vagabunda lá, ó? ó. lá, não sabe nem, nem passar pela janela, a vagabunda. A gente fica puto com isso, né, caralho, Olha lá. Toma logo, leva na bunda logo. Windows. Não sei nem mais o que tá acontecendo. Ah, vai todo mundo morrer aqui mesmo. Eu vou morrer também. palmo no cu. Nossa, parabéns, amigo. Vai, lego do caralho do Lucifer da porra. O ah. que que tá acontecendo? Que foi isso? Foi isso? O que é isso? Eles vão plantar a bomba na área B. Gente, pra, só pra você saber: aqui é a área A. E. A área B aqui. Aí, aí, aí, Olha lá, um bocado de puta lá. Nossa. Ai, filho da puta. Ou não. Ou. Não! Não! Vem vem matar aqui! Nossa! Tem muito vivo ainda! Vivo muito tem! Ai! Sai! Sai! Sai vagabunda! Aonde fica lá! O filho da puta fica pulando! Toma lá ô. Ah! Vai pra puta que pariu! Eu quero saber onde tá a bomba site! Site. Ah, eles plantaram lá, sabia? Eu sei que está tudo limpo aqui, né? Gente, vocês estão ouvindo é. não sei. Ah estão ouvindo minha voz direito. Eu não sei falar português direito todo Na buntinha, oh. toma. Ai, ele me viu. Ai! Sai! Ai! Venha! Eu perdi do mesmo jeito. Assim, meu nome é Cozinho, Eu não quero dizer que vocês podem... É... Fuder meu Cozinho, né? Puta então, que pariam. Vamos continuar com mais um jogo aqui. Com os eu já estou enjoado pra cacete. De tanto jogar esse jogo. Eu já estar fazendo atividade escolar, mas tudo bem, Vou Agora, pra onde eu vou agora? Meu Deus, puta que filho da puta que filho caralho. Que isso? Gente, é... Na, tá na sua frente, porra, caralho. Ele tá procurando. Olha o cara com a bomba, sai. Mata ele. Ai, ai. Não sei não sei, não sei, não sei porque eu tô gritando. É, tá quente pra caralho, ai não, tá muito quente. Ai não tô. tô não enxergando nada, tá muito lagado, tá muito. tá muito. muito. Ou não. Toma logo puta. Na bundinha. Meu nome é Kudin. ou não. Que isso? De onde você saiu, filho da puta? Ai, lá do casa, vai lagar na sua. Toma, algo. Cozinho aqui mata todo mundo. Eu como cozinho todo mundo aqui. meu nome é Cozinho. É o cozinho mais gostoso do Brasil. Se não fosse por mim, a gente teria ganhado. Sai tá daí. Isso, vira a bundinha. É a letra O. A gente aperta a letra O pra comprar as coisas aqui, né? Pra vocês que não sabem. Pra vocês que são pobres como eu, joga. Usa a internet do vizinho. Ai, filho da puta! Ah não, deixa de fato. a entrou bem ligada. Joga a bomba pra qualquer lado. Assim, a vida continua. o Filho da puta, tava na minha cara! Ai! Ai! Ai! Não! Não! Não! Ah! Foda-se! Uh, eu tô aqui! Gente, socorro! Todo mundo junto! Todo mundo junto! Ah, ooooooo! Oh boy! Pera aí, filho da puta, eu vou dar na pontinha! Vai conseguir matar? Ai, filho da puta! Ai, meu Deus! Ui! Sai, sai, puzão. Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, deixa eu dar uma bundinha, uma bundinha, vem na bundia! bundinha. Ai, ah, filho da puta, é pra matar os inimigos, não eu. palmo no cu da porra. Ah, você vai ver, filho da puta, que eu vou fazer com você. Ah, de novo, velho, que saco. Toma logo. Fudeu. Vaza, vaza. Tô com 54%, tudo bem. Tá tudo bem ainda, tá tudo, tá tudo bem, caralho. Oh não oh boy! Me ajuda ai o o o o Tá falta quanto, falta quanto? Falta. Falta ele só. Faltar ele, vai, mata aí gente, mata! Nossa! Aí vai todo mundo voar também? Posso saber? Uhul! Puta que pariu! Toma! Vou pegar esse escudo aqui e vou dar pra você, né? Porque foi do meu dinheiro, né? Tô com mil e... Ah, agora mil, oitocentos, quinhentos, trezentos, zero. Ele joga também para tudo que é lado, eu também vou jogar. Vou vou um ah! Quem foi que jogou isso? Quem foi que, da puta que jogou isso? Ah, fui eu. Foda-se. Eu não, eu não gosto, gosto de ficar na área B porque é muito pequeno e apertado. Eita. Aí eles estão. Eles estão vindo pelaqui. Eu apresento tá que eles estão vindo pelaqui. Quem é você? É, eles vão vir pela aqui, gente. Todo mundo junto. Todo mundo junto. <risos> ai! Ai, meu dia! Eu dei um a bundinha pra ele! Ai, solta aqui! Vai tomar no cu! Filho da puta! Sai! Viu, Tim! Sai! Sai! filho da puta! Eu vou te matar no piso! Eu vou te matar no piso! Filho da merda! Foda-se, foda, se foda, se foda. -se, foda, -se, foda -se todas ah, deixa eu ver o cozinho, deixa eu ver. ai ah, meu Deus, precioso. Precioso. Precioso, Isso aqui é precioso. o cozinho, ele é o cozinho. O cozinho, gente, eu sou paranálico. Cozinho, viu? Ai, é bunda gostosa da porra. Vai, ó. É. Cada bunda... Cada bunda, bunda, bundinha cozinha. Eu não sei o que tá acontecendo mais. Quem aí tá matando quem? Quem tá ganhando aqui? Com certeza são os terroristas. Oh, Deus, você vai levar no cu agora. Nossa, parabéns. Eugênio. Ah, toma aí. Que que é aí? Vocês me mataram.